Muito bom! Primeiro encontro da Royal Enfield descendo a Serra do Rolamoça e inaugurar mais um totem da Rota Capitão Serra, em Casa Branca Brumadinho. É, a gente está tendo a honra de nos tornarmos parceiros e anfitriões da Brilhante Goatheira do Capitão então agora a gente, tá então gente para você o é. certificada O Serra, que o Tom sabe, foi o capitão do Exército, um aficionado da Rádio. E em 2016, quando ele morreu, é, o, o Anderson teve no coração de criar uma, uma estrada com o nome dele, seria nomear uma estrada com o nome dele. E isso nós começamos a pesquisar, tivemos a felicidade de descobrir que a rodovia de Macartes, que é 040 Macartos, não tinha nome. Então, nós entramos com o projeto através do antes na Assembleia e essa estrada foi nominada em 2018, Rodovia Capitão Senna. Desde então, nós começamos a desenvolver esse projeto e tivemos a infelicidade do estouro da barragem em 2019 de Magim e, posteriormente, a sirene vai marcar. Então nós falamos, vamos, vamos fomentar o turismo nessa região com o nome da rodovia Capitão Serra, que seria trazer o turismo, do modo turismo, que é um turismo qualificado, essas coisas todas. Começamos a desenvolver essa ideia de trazer de o quilômetro zero na igreja de macaco até o último, é, o final dela em Otim. Chegamos a mapear em torno de 140 quilômetros. E hoje ainda vai dar para aumentar com o assortamento de moeda, nós pretendemos aumentar essa rota. E a ideia da, da Jaque, do grupo todo, até da Flávia, uma pessoa que já faleceu, era criar os anfitriões, os embaixadores da rota. E localizando esses lugares, como hoje existe aquela ideia do adesivo de moto, dos motogrupos, você põe nos bares, que são bares onde, onde vocês os, os, nós motociclistas gostamos, são bem atendidos. O Totem é a mesma coisa. É onde as pessoas que gostam da Rota Capitão Serra, é um lugar que foi avalizado por nós, motociclistas, pela família, por todo mundo. Então o Luiz foi um deles, com todo carinho. E vou te falar, Luiz: não é Harley que veio hoje, não. Foi Royal Field. Foi o maior número do Totem. Ah, você está de parabéns, assim é, eu fiquei até emocionado quando você falou de vir para cá. Você queria criar já o a leitor do Capitão Serra. É. Espero que a Jaque dê autorização dele usar o nome, mas você é leitor, Capitão Serra. Como teve já cerveja e tal. Então o objetivo é esse, tá é uma forma muito sucinta. E gostaríamos que vocês da Royal, motociclista tá? é motociclista, motociclista seja da de, de CG a uma Gold Wing. Nós gostamos de duas rodas, gostamos de vista bonita, gostamos de lugar que são bem atendidos. Então o pessoal da Royal Field vem com a gente, o Geraldo é nosso, além de anfitrião, é, é, é um cara que vestiu a camisa do Cantão senha, tem pousada aqui, tem Royal Field, tem Harley. então que vocês todos é, se puderem nos apoiar. Só tenho a agradecer né, a, a corrida do Luigi, acho que o Luigi soma pra caramba nesse tudo, né? E... E a, a, a, a gente conseguiu esse ano juntar o evento mundial da Royal, né? A Royal tem um evento mundial que é hoje, o mundo todo hoje que tem Royal tá rodando E a gente juntou aqui o evento mundial com, com a roça Então eu acho que foi fantástico, né? Foi um bom casamento é um jeito ruim que eu conheço até os 40 né, Luiz? É uma honra, a gente, está aqui não não inaugurando não mais um toque aí. Com certeza, não eu não certeza. acho que essa presença da Royal do de reforça mais ainda o, o, o lema do Capitão Serra, né? Que é curtir não competir, Exatamente. Um é isso. Então, assim, é a gente é isso. agradece muito é isso. a Royal do Rio de estar aqui hoje, pessoal. Desse... Nesse evento anual, né? Que é um não, evento não, que é vai não. ser marcado, não, não, né? É Nós agradecemos todos da Ombriott. Da Ombriott, os vendedores, o Bruno, lá, todo mundo. Vai lá, vem a junta, junto. Obrigado, Sabrina, pegar ficar aniversário em antes. a o de aniversário senhor. É hoje. pra cá. Posta a vocês para cá, ó? Dunico, um um Brenda, Tamires, tu... todo mundo. Só, assim, ó. Isso. só não aparece é um o turismo e é um outro turismo. Então todos os, os pontos que são aficiões da Rota, eles estão gerando emprego e renda. Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes para a gente deixar claro, né, Luiz? Que a ideia é, a partir de agora, o Luíndio também ser favorecido com essa... E estando na rota, é isso aí. É, ainda Sucesso. tem mais uma coisa que, a, a, a, pelo nosso entendimento, a rota ela está fazendo mais pelo turismo, nessa área que é completamente devastada. Assim. A evidência está em alta. E está é, fazendo mais pelo turismo do que qualquer poder, seja, qualquer poder público, seja municipal, estadual ou federal. Então a gente só tem a agradecer e é uma honra para a gente fazer parte da rota e uma honra enorme recebê-los aqui. E sempre estamos aqui abertos. E teve uma audiência pública que mostrou isso. Sim, sim. E a, a primeira rota será essa, de Macapá, de São Paulo e né? É em função disso. 2019 é tragédia, 20 pandemia, 21 pandemia. Então o município, ele, nós somos os mais atingidos em Minas. E está renascendo por isso. É, é isso. É isso. Muito obrigado.